Aqui por trás dessa dança estava o movimento hip-hop. Né? O movimento hip-hop que conta com quatro elementos, que é a dança, a música, o DJ e o grafite. Né? Cada elemento tem uma significância importante dentro do movimento, que é o seguinte, como o movimento vem do gueto, e de áreas restritas ou às vezes controladas ou dominadas, pessoas subjugadas, oprimidas, indefesas, né, o movimento nasce da seguinte maneira: é, eu preciso da minha voz, eu preciso de reunir as pessoas, eu preciso de mostrar para elas através de um de umas imagens do que está acontecendo, para que você possa ter uma harmonia de, de interatividade. Né? E a dança, cada elemento é para resolver um problema dentro da, da, da, da sua expectativa ou dentro da sua comunidade específica. A dança é o confronto direto. Se você tem uma gangue ou brigas entre as comunidades, então vamos resolver isso através de disputas de dança. O movimento do hip hop é uma disputa você está sempre em disputa com outras próprias pessoas do movimento, o que faz o movimento. Né? Nós não dependemos de outros, dependemos de nós mesmos. Então a dança resolve o problema dos confrontos. Né? Ao invés de a gente confrontar na bala, vamos confrontar na dança para ver então quem é melhor. O DJ consegue reunir as pessoas através da música e da dança. Né? A música, o que que a música acontece? A música faz com que as pessoas é, se aproximem Então o DJ está lá para que é, é, as pessoas se reúnem, dançam, se confraternizem Então esse foi o motivo que fez eu entrar dentro do movimento lá em 1983 E está aí até hoje A caminhada não foi fácil porque eu comecei na dança Foi muito legal é, eu, eu nasci dentro da cabana e o movimento cultural, soa que ele era muito forte. Então teve uma, uma grande de, de, de da dança florescer. Ela floresceu mesmo em 83, com os movimentos e a novela Partido Alto, que lançava o filme Breakdance, Beat Street e outros filmes que vieram. Porque, como eu disse, o hip-hop chegou para nós, foi uma coisa cinematográfica.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 É, fechado e a gente faz por isso mesmo é onde que eu queria chegar assim, também, né? somos nós por nós hoje o movimento acontece por nós mesmos né? É, né? eu quando eu comecei lá em 83 eu tinha essa visão de, do movimento tomar uma, uma conjuntura e, e um engrossamento cultural assim de tal forma que possibilitasse a, a possibilidade de a gente fazer isso um evento cultural sem ninguém, né, a partir de nós mesmos, convidando os amigos que pintam que isso é fazer o um movimento. Infelizmente hoje não deu para colocar aqui o evento do som, né, porque faltou a compreensão da comunidade, que é uma outra parte que é que a gente tem que conquistar, eu acho que o movimento perca nessa parte, que a gente está muito dentro do centro da cidade, quando a gente chega num lugar desse,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 o garoto que levou o Léo é, foi o Cleiton? É o, é o Cleiton, se é, Cleito, é o monco do plantão local. Isso, e o garotinho? Rubens, buiu. O Rubens, o Buiú. Ah, Buiú, Buiú! Buiu, buiu, buiu, buiu. Aqui em Belo Horizonte, como é que você entrou, vocês entraram no mundo de fazer isso aqui em Belo Horizonte? Ah, esse trabalho nosso, desde 1984, quando estava a febre realmente do aí. Hip Hop, né? Uhum. Aí para o Brasil. <coughs> então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 são 11 estilos de dança, salsa, bolero, tudo isso é um corpo. São 33 boa. componentes. Nós fazemos ah, um show. De vocês são 33 33 pessoas. componentes. Cada um tem seu função específica dentro do nosso grupo, né? Uhum. Gente, e fiquem aí com o New B, B. City, Break, City Breaks. City Breaks. Hip Hop, Shows e companhia. Vamos é. lá, então. Então vamos lá. Vamos lá.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 No grupo É o seguinte: esse grupo se chama Marina Hip Hop Companhia. Eles são de Belo Horizonte e o grupo é composto por 33 pessoas. Infelizmente, não deu pra vir todo mundo, porque o estúdio é pequeno. 33 pessoas aqui dentro. E todo mundo este morrer. grupo aqui, este grupo se chama New BH City Break. New BH City Break. É a pessoa se apresentando aí. Aumenta o DG aí, Miguel. <música> Eu não got vai bater, Just watch a flip. Quando eu E Just watch a shake, they're wrong. Cunha lá do bairro São João Batista desejando Feliz Natal, Feliz Natal também para todo mundo aí do bairro São João Batista. E olha aqui Fernando, o Alberto pediu pra gente repetir o Angeli, a gente repete ah, para você legal. em janeiro falou O Castro Alberto. ligou também lá? Do... Falando parabéns pelo programa e desejando Feliz Natal Feliz Natal para você também para todo mundo que tá assistindo Voo Livre O Johnson mandou um abraço muito forte para a Guga e um beijo do lado direito, que, é, que ela se divirta no Natal, ela sou eu, ok vamos divertir, falou Johnson, obrigada por ter ligado obrigada por estar assistindo, vamos ver se a gente sorteio vocês aí. E também o Paulo Márcio Santos ligou e falou que quer conhecer o pessoal a nível de produção. Venha visitar a gente aqui na TV Minas. E o Moisés do Santos é essa para vocês, rapaziada. É, Manda um recado para toda a galera do Hip Hop. Lá do bairro Alívio de Melo, Rua Alívio de Melo. Então falou a gente, agora o que, que tem Guga? De clipe? É o seguinte, lembrando que essa moçada aí é o Arima, Arimateia Hip Hop Companhia e esse grupo é o New BH City Grey. Agora é o é, é um... hip hop do rap New BH, tá City novo. Break, a uh, uh, MC Lu Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar Eu gosto de me exercitar Por que você aí que olha pra mim Não vem aqui se divertir Eu sou uma menina que tem mil talentos Tenho tudo o que quero e nada tem Quantos campos na mira me paquerando Amanda, só quero viver, viver e ser feliz. Só quero fazer, fazer você sorrir. Só quero viver, viver e ser feliz. Só quero fazer, fazer você sorrir. Sério, Nine tem no final, quero você também. Sério, Nine tem no final, quero você também. No... E as acrobacias rítmicas do break. <risos> Break Rap, no Centro Cultural da UFMG, amanhã às 8 da noite. Eu acho super bonito, eu sempre vejo o pessoal dançando na e enfim, fazer a oficina também. Eu tô morando na França e lá tá fazendo o um maior sucesso também, então tô querendo aprender. Essa é a primeira vez no festival de inverno que acontece uma oficina de rap break.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 E, e essa relação da arte, né, da, da street art, a arte da rua e a coisa do jovem hoje a gente está batalhando muito aí para a moçada, né? não, é, não é entrar nas erradas. Você acha que isso tem a ver ou não tem? Como é que é essa história? Cara, o grafite, o grafite, arte de a arte geral, né? Mas o grafite principalmente, ele tem. Eu já, já dei aula há muito tempo, né? Muitas trabalhei, dei aula é, de 2007 a 2010 em contagem, né? Mora em contagem. É, eu posso falar até por mim também, cara. Já me tirou de muito errado o grafite, porque você se empenha no, no, no, em melhorar, né? Sua arte, então, é, obviamente, você vai ter.. Vai ter um processo de, de, de.. Você tem que estudar, você tem que.. Isso vai te exigir uma disciplina, vai te exigir uma, uma dedicação, uma seriedade também. Então já tira você do. do, do de um caminho aí menos proveitoso, né? É, meu nome é Júlio César, sou o JC, faço parte da Rupesse Crew, uma família de grafites que tem 15 anos. A gente, a nossa família, a gente trabalha com três tópicos, que é a produção de eventos, Grafite de rua. Ah, só queria pedir mandar um salve aqui para a rapaziada aqui que está é, pintando. É. Acho que isso é muito importante o que está acontecendo aqui, a união de vários artistas de rua na comunidade, Bota trazendo cultura, aí. trazendo lazer, trazendo informação, que isso aqui também não deixa de ser uma rede de informação entre os artistas para trocar ideia de técnicas, de estilos, de bairros, de fazer conexões e a comunidade apreciar um trabalho artístico, assim. Que é isso, que é comum a nossa comunidade, né, velho? A unidade que, nos, que a gente tem em comum que faz a gente forte, isso é o hip-hop. Muito obrigado e salve, salve Cabana Pai Tomás. Beleza, eu sou o Emerson Silva, né? Sou conhecido como Uera. Beleza, eu sou grafiteiro já 19 anos, ilustrador, dou aula de desenho, grafite. Bom, então, eu sou, na verdade, eu sou de Santa é. Luzia, né? Então eu pego uma, be uma beirada ali em BH, porque os amigos que eu tenho grafiteiros são de BH. Quase não tem grafiteiros em Santa Bucina. E nesse meio tempo, cara, eu vim colhendo amigos aí, né, conquistando as amizades aí, desde pessoas das antigas até hoje, dos tempos mais atuais. Tipo, uma pessoa aí com 17 anos, que é 19, 20 anos, que curta é puta do artista já, já está grafitando muito. Até devido a, a esse contato que tá tendo com a Guarda e tal, que boa. E conheço algumas pessoas de São Paulo também, né? Ramon Martins, que hoje está destruindo São Paulo, estudando o planeta. E, sei lá, e minha, minha praia é essa. Eu acredito muito no potencial, cara, de ministrar essas oficinas justamente para preparar essa garotada para estar surgindo aí. Porque se não existe isso, não existe isso. Pelo meu ponto de vista, é essa que é a ideia. Muita gente fala assim, pô, você tá menos na rua mais dentro de sala de aula, mas minha preocupação é muito com isso, de preparar também essa lideratória que está surgindo e tal. Aqui tem um aluno meu que tá na esquina, você até comentou sobre, né, que tá hum. fora daqui do evento, mas ele tá logo ali em cima fazendo um trabalho. E foi aluno meu da Serra, e tem várias pessoas que foram alunos meus que estão aqui, isso me deixa feliz, né. Quando você me perguntou, pô, pô, eu sou mais velho, uma das pessoas hum. mais velhas aqui que tá no mundo e tá? tal já grafitou um bom tempo, mas o que me chama muita atenção é isso, dessa garotada que a gente deu essa aula, que tá aqui hoje, Então, ou seja, eu não, do, eu não tô dando aula aqui, mas tem o um Marcel, presente, o que é um dos organizadores e tal, que foi aluno do projeto onde eu trabalhei, então isso é muito gratificante, esse contato que a gente tem esses novos, né? Mas aí isso é super legal por quê? Porque na verdade, cara, é, é uma resposta que a gente tem de um aluno, eu vejo assim, quando você me perguntar ah, que, que, que, que, que evento que você tem aqui, eu vejo uma resposta de um aluno em contrapartida daquilo que você perguntou, entendeu? Você tem algum problema com os New School? Não, olha o problema que eu tenho, os caras convidando a gente para um evento, digo, caramba isso, problema nenhum, entendeu? Então isso é muito bacana, e que isso sirva de exemplo, cara. É, porque aqui a gente fala, ah, o cara é pichador e o cara é grafiteiro. O que é bonitinho é grafite, o que é feia é pichação. Lá fora, nós somos white, escritores. Ou seja, você pode falar, fazer uma Mona Lisa, mas se o local não for autorizado, eu estou grafitando pichando, Entendeu? Então, tipo assim, é, é igual. A partir do momento que eu não peço permissão e que este é o real grafite, o que não pede permissão, pra mim, na minha concepção, o real grafite é que você não pede permissão, você chega e faz mesmo. Então ele é bem próximo da pichação. Ele é pichação? É, só atinas. Hum. E agora eu pinto sol. Oh, Legal. E vocês se encontram entre, entre as meninas ou é só. Ah, é por criou né? A minha crio chama entre família crio. E a maioria deles estão aqui. A gente pinta com a crio as meninas também uhum. então com o e que trio é, que que que é é grupo grupo ah. de grafiteiro aí cada um tem seu grupo cada um faz um tipo de coisa qual é seu nome Ariel eu sou novata estou aprendendo sou namorada de um grafiteiro sou namorada do Andy então tem muito pouco tempo que eu pinto e eu tô aqui só acompanhando ele, mas eu nunca, faço, nunca fiz muita parte disso, não. Sou de contagem, não é. participo muito, do, não sei muito desse negócio de crio. Mas você gosta, você, a, o bichinho da, do grafite mordeu, né? Eu tô vendo que você tá aí. Ah, é legal. Quando a gente começa, a gente fica meio acanhado. É diferente pintar no muro e desenhar na parede. E você fez algum curso ou foi observando que você começou? Eu comecei tendo aula de desenho com o Sérgio, o Sérgio Andes. Uhum. Aí ele cismou que eu tinha que pintar, tinha que pintar. Aí ele praticamente me obrigou a pintar a minha casa. <risos> Aí desde então eu não parei, mais não. Eu gosto mais de pintar em telas, fosca, é, spray não é muito minha arte. Uhum. Mas é muito legal pintar. Exclusividade <risos> O caminho que eu escolhi É o de pedra mesmo É você Andar descalço Numa rua de pedra a 50 graus Porque O movimento de hip hop te dá a glória E te dá O buraco E também te dá A lucidez Eu escolhi a lucidez, não quis a glória, nem um buraco. O é, que, que é ser lúcido dentro do movimento hip-hop? Fazer aquilo que foi me passado. Ser hip-hop é passar a cultura. Então eu escolhi passar a cultura. Não sou famoso, também não pretendo ser. Eu sou um militante. É, ser militante é você trabalhar mediação de conflito, é aconselhar um amigo. É ir lá dentro e convencer ele que fazer um grafite né, debaixo de um sol desse vale a pena, né? e que esse momento que ele tá aqui é o um momento de glória. Ele tá passando a ideia, a mensagem, ele tá podendo ser hip-hop. Então esse é o caminho que eu escolhi, é o caminho... Do professor, né? É o cara que passa a ideia. Então eu escolhi esse caminho porque eu não queria sair do movimento.